Ah, ah vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, muito vídeo, muito vídeo, tudo, uh, comunicação é vídeo, é tudo, vídeo, tudo para o vídeo. E bem, já morreu. Agora é tudo subscriptions, e andamos assim nestas ondas, agora é tudo subscription, a subscription é que vai dar isto tudo, os assinantes, a comunidade fiel, a num país com com níveis de literacia que a gente sabe que tem, isto não mudou, não mudou a literacia, não mudou o facto das pessoas acharem que podem ter informação de borla, não mudou muita coisa.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 Não existe, não desapareceu, uh, já tiveste experiências aqui a nível local, de informação local, como o Corvo também não conseguiu ter meios de sustentabilidade, quando tu olhas para aquilo faz sentido, faz sentido que uma capital, epá, com o tamanho de Lisboa, epá, não tenha nenhum órgão de comunicação local, que, é, qual é o órgão, é o Time Out, epá, não há nada, Eu digo isto que o meu sonho era fazer uma revista de base local.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 mas a capacidade que tu olhavas para aquilo ao início de ser uma coisa maior do que aquilo parou eu acho que ficou como e acho que acontece isso como com uma série de coisas na, nos nossos mídias não tem ou não têm solidez suficiente no arranque ou não têm persistência suficiente para que para serem levados até ao fim e por isso vivemos um cenário um bocadinho pobre epa, em que os únicos exemplos que tu tens de